Mafra do... Amigos do Rio Mafra Mix, estamos ao vivo aqui na... Na justiça eleitoral de Rio Negro Para conversar com o Dr. Juliano, doutor Rodrigo E com o Robson, que é o responsável pela, pelo cartório eleitoral de Rio Negro E a nossa expectativa é saber como é que anda as eleições municipais em Rio Negro Nós tivemos uma caminhada, conversamos com alguns eleitores E agora vamos ouvir do juiz eleitoral, doutor Rodrigo Falando sobre a expectativa, doutor, desse dia Que é um dia que marca as eleições nacionais É um dia de muita expectativa para o senhor, o que nós já temos de ocorrência? Como que foi essas primeiras horas das eleições? Bom dia, Douglas. Bom dia, ouvintes e telespectadores do Rio Mafra Mix. Está é, tudo transcorrendo da maneira que a gente esperava. Existe um calendário eleitoral é, que aponta todas as etapas que tínhamos nós, funcionários da Justiça Eleitoral eh, que cumpriu esse calendário já tem alguns meses eh, lançados eh, antes da data de hoje e os serviços da Justiça Eleitoral aqui na nossa zona eleitoral que envolve além do município de Rio Negro também os municípios de Campo do Tenente e Quitandinha cumpriu rigorosamente os prazos e as etapas desse calendário de modo que hoje a gente como falei no início, está colhendo os bons frutos desse trabalho. É, teve toda uma logística já preparada e previamente organizada que passa para além é, da preparação das urnas eletrônicas, do treinamento aos mesários, da preparação dos locais de votação é, de modo que, como falei no início e, e bato mais uma vez nessa tecla, é, hoje as coisas estão transcorrendo de maneira bastante tranquila e tenho certeza que assim deve é, ocorrer ao longo do dia. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Doutor Juliano, um dos perfis dos nossos rio-negrenses aqui da região é um perfil mais tranquilo, mais tradicional, mas, mesmo assim, o Ministério público está de olho, está observando. Qual a expectativa de hoje até o final da eleição? É, bom dia, ouvintes, bom dia, telespectadores. É, nós fizemos também, seguindo o cronograma da justiça eleitoral, como todo, todo, toda eleição fazemos, é, reuniões com as forças de segurança para que nós tenhamos um, um cronograma e, e um parâmetro do que faremos a partir do, da, do reconhecimento de algum ilícito eleitoral que efetivamente tenha sido praticado e todos serão apurados aqui na justiça eleitoral da nossa zona eleitoral de, de Rio Negro. Né? Então as forças de segurança já sabem o que tem que fazer acaso caso é, recebam alguma ocorrência né, e percebam a ocorrência de algum, de algum crime eleitoral. É, então, estamos muito tranquilos em relação a, a esse tipo de situação que possa vir a ocorrer, mas não temos um histórico de ocorrências, principalmente na eleição federal. Elas sempre têm acontecido de forma muito tranquila aqui na zona eleitoral de Rio Negro. Tá certo. Robson, para nós finalizar, uh, qual a expectativa do cartório hoje para finalização das eleições no município e como que está a... Questão de denúncias, como é que deve ser feito? Bom dia, Douglas, bom dia a todos. É, a expectativa é de tranquilidade, é que a gente deve terminar a transferência dos, do, do, dos votos ali pelas 18 horas e 30 minutos, que é o padrão nosso aqui. Depois isso entra numa fila de processamento lá no TSE, a gente tem que aguardar, né, porque todos os cartórios do Brasil inteiro transmitem esses arquivos para lá, e aí entra uma fila normal de um servidor de informática que recebe informação de vários pontos, Aí a gente tem a expectativa de totalização um pouco mais avançado para a noite né, no Brasil. A, trans, a transmissão nossa aqui de Rio Negro deve, deve finalizar aí nesse horário, mais ou menos 18 30 é, Expectativa de tranquilidade, está correndo tudo bem, não tivemos nenhuma denúncia até agora, é, nenhuma ocorrência, está tudo bem tranquilo. Se o eleitor precisar, ele pode acessar o aplicativo Pardal né, da Justiça Eleitoral, que é disponibilizado para essa função. Tem também né, o site do Ministério Público, ali eles têm o link permanente de denúncias, pode ir direto para o Ministério Público ou fazer pelo Pardal, se for, cada caso a gente avalia, analisa e até encaminha para o Ministério Público. É, eu quero aproveitar a sua audiência, Douglas, para falar assim, uma coisa que é o, é o segredo dessa eleição para que continue tranquilo, é a colinha. É uma coisa bem, bem básica, bem bobinha, mas é pedir para todos os eleitores vão na sessão com a colinha. Muito problema que a gente teve em 2018 foi porque o eleitor acabava é, tentando levar o candidato na memória, o número dos candidatos, você perdia na sequência dos candidatos, e aí, às vezes, acabava achando que estava anulando o voto ou aparecendo a foto de um candidato diferente, mas ele estava numa sequência diferente ali na urna. Então, a gente pede que as pessoas levem a colinha mesmo, são cinco candidatos para votar. E é o mais importante, a eleição federal, sempre o segredo é esse, colinha, né? para chegar na sessão com tranquilidade e não, não se esquecer lá do candidato, votar e sair tranquilamente. Muito bem, obrigado, Robson, doutor Juliano. É, doutor Rafael, essas informações são importantes para você, eleitor, fazer a sua decisão com tranquilidade, com segurança. As urnas em toda a nossa cidade e região estão aptas para receber o seu voto. Maiores informações continue acessando ligado no nosso site rilmaframix.com.br ou aqui pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento. Rio Mix, nas eleições.